Hmm. Yeah.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 Hoje, nessa carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo nos convida a fazer um exame de consciência de como nós glorificamos as coisas de Deus. Como que essa glória, se nós buscamos a glória achando que nós podemos conseguir ou nós buscamos porque Deus é bom e nos, dá, nos glorifica e nos dá a glória. Nós não somos dignos de termos glória pessoalmente, tudo vem de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é um dom de Deus. Por isso nós temos que reconhecer e sempre estar glorificando a Deus nas coisas boas, às vezes as coisas difíceis que nós passamos, mas nós temos que glorificar sempre a Deus. Às vezes, recomendar-se para os outros batendo-se no peito, achando-se que eu tenho fé, porque eu tenho mais espiritualidade porque eu tenho isso, isso é um egoísmo. Porque tudo é de Deus, todos os dons que temos pertencem a Deus. Então, Paulo está nos alertando a isso aí. Nós não somos donos de nada. Tudo que temos é concedido por Deus. E, às vezes, a arrogância nos leva a nos glorificar e deixar a glorificação de Deus de lado. Assim sendo, então, nós devemos nossa vida e nossos dons ao verdadeiro Deus. É a Ele que nós devemos tudo, tudo isso que nós temos e aquilo que nós passamos. Ele nos dá o Espírito Santo para que possa manifestar ao mundo a sua glória, por meio dos dons que Ele nos dá. Cada um de nós tem esse dom e devemos manifestar a glória de Deus aonde estivermos. Temos que ter esse cuidado, como cristão, de às vezes querer nos valorizar e ser um pouco mais do que, aquilo, do que as outras pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não são de igreja, e nós nos colocamos acima daquelas pessoas, achando que nós é que, estamos, que somos salvos. Nós estamos, sim, no caminho do reino. Aquele que busca Deus, que procura Deus, está no caminho do reino. Mas julgar o irmão já não cabe a nós. Isso não é glorificar a Deus. Então, São Paulo ele nos recomenda para nós apropriarmos Dessa glória de Deus. Apropriarmos da glória, mas que pertence a Ele. Juntar-se à glória de Deus e manifestar aos outros a glória de Deus. É isso que São Paulo pede hoje aqui. Deixamos ser glorificado pelo nome de Deus. Glorificar, mostrar, elevar as pessoas o glorioso Deus, aquele que é o nosso Salvador. Então essa mensagem hoje para nós é uma mensagem que devemos buscar a humildade. Não procurar se glorificar achando que nós somos mais santos do que alguém porque temos um dom, às vezes, diferente. Cada um tem seu dom e cada dom que nós temos é glorificado por Deus. E o evangelho de hoje nos mostra essas parábolas aqui que é uma riqueza, né? é uma pregação de Jesus. São duas parábolas que Jesus nos prega mostrando o tesouro descoberto, a verdadeira pérola que vale a pena abrir mão de tudo. Esse tesouro, essa pérola que Jesus está falando, é ele, é Cristo. A nós vale a pena procurar descobrir Cristo em nossa vida. Como é que devemos procurar Cristo em nossa vida? Para procurar Cristo em nossa vida, nós temos que despojar das coisas materiais. E ir em busca da pérola preciosa. Quando nós vamos atrás das coisas materiais, nós não encontramos essa pedra preciosa. Só encontramos a pedra preciosa quando nós despojamos. Dos bens materiais, das coisas do mundo. Ser sábio, como foi sábio, descobrir descobri Cristo como pérola preciosa. Como foi esse homem que despojou tudo o que ele tinha. Porque achou uma pedra num campo, falou, aqui deve estar a riqueza. Então eu vou vender tudo, vou comprar aqui, e é aqui que eu vou explorar. É assim a nossa vida de cristão, despojar-se das coisas... E explorar aonde está a riqueza da salvação. Que é na palavra de Deus, que é no caminho que Jesus nos ensina. Tentar compreender a palavra de Cristo, pôr em prática. O homem que faz isso é sábio. O cristão que procura fazer essas coisas é esse homem sábio. Que vendeu tudo e foi em busca da riqueza. E qual a maior riqueza que nós temos o reino de Deus. Cristo é a maior riqueza nossa. Então, Jesus está nos convidando a nos despojar, desapegar-se das coisas. É um convite de sabedoria e de alegria para cada um de nós, quando nós procuramos buscar a Cristo de verdade. Despojando-se das coisas do mundo. Que muitas vezes nós sabemos que, para estar na igreja, para estar trabalhando em comunidade, às vezes exige sacrifício nosso. Às vezes você está cansado, tem dia que você está ali quebrado com muitas coisas, para você resolver, você corre, mas você tem um compromisso na igreja. Isso é despojar das coisas materiais. É, cada um de nós é que podia falar, Eu posso agora estar tá em casa, esticado lá com a perna para cima, lá no sofá, descansando, assistindo lá alguma coisa na televisão, numa boa, mas eu tenho meu compromisso com Cristo em primeiro lugar. Isso é em busca da pérola preciosa. Então, que nós nos tornamos esse homem sábio que foi em busca do tesouro, correu atrás da pedra preciosa. Cada um de nós vamos levar essa mensagem de preferir melhor aquilo que é bom para nós. O que é melhor para nós? É Cristo. Nada no mundo, não tem riqueza nesse mundo que paga a riqueza de Cristo, a riqueza da salvação. O caminho da salvação é tortuoso, é cheio de espinho. É, mas é uma grande riqueza. Ao chegar no final é que nós vamos encontrar essa pérola preciosa. Caminhar com Cristo é isso, é caminhar pelos caminhos tortuosos, cheios de espinhos, mas lá no final... Nós encontramos o grande tesouro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.